Ó, vou explicar um pouquinho pra vocês aqui é, como pode ocorrer essa sensibilidade dentinária, tá? Paciente que bebe água gelada, sente incômodo, joga um arzinho ali na hora, paciente sente-se incômodo, tá? Então vamos lá. É, o dente, ele tem, como eu tava dizendo, ele tem três camadas, né, que é o esmalte, que a gente dá um sorriso aqui a gente vê, né? No meio oral, logo depois a gente tem a dentina, que é a camada um pouquinho mais interna, depois a gente tem a polpa, tá? Então, quando você tem uma cara aqui a nível de esmalte, ó, às vezes o paciente nem tá sentindo dor, tá? Quando já chega na dentina, o paciente já sente dor, e quando chega bem próximo aqui, ó, a polpa, quando já tá aqui mais ou menos aqui assim o paciente já sente um, um, uma dor considerada. Em alguns casos tem até que fazer tratamento de canal, tá? Fazer o acesso aqui e fazer o tratamento de canal aqui. É o que aparece branquinho nas radiografias, tá? É, significa que a bactéria já chegou aqui nessa região, podendo até levar uma lesão peripical. A bactéria pode alojar aqui, ó. E Na radiografia a gente vê uma imagem aqui escura é, já, já mostrando né, que, que já tem bactéria, o dente já está infectado. Então, em relação à acessibilidade dentinária, a gente tem aqui ó, aqui daqui para cima que a gente tem no meio oral. Aqui é a gengiva, então a partir do momento que vocês escovam com muita força, esse nível gengival, ele vai descendo. E olha a quantidade de esmalte que a gente tem aqui e olha a quantidade de esmalte que a gente tem aqui para baixo, né? Então, esse nível de um pouquinho mais baixo, a dentina ela fica um pouco mais exposta. E a dentina ela já tem, contém determinações nervosas que, faz, que leva a, a, a essa acessibilidade. Então, é, não só a escovação também de forma... É inadequada, né, com muita força como também desequilíbrio na oclusão, tá você morder de forma errada pode desgastando é, o dente aqui também, ó, também causando retração gengival e levando a sensibilidade dentinária eu separei aqui uma outra foto é, é isso aqui, ó mais ou menos isso aqui, ó essa região aqui, ó aqui são é, é, abfração, né você vê em relação aqui, ó, de tanto ou escovação muito forte ou desequilíbrio aqui na mordida. Tá levando esse desgaste aqui em cima e olha aqui quem tá aparecendo, é a dentina. Olha a coloração dela como é que é um pouquinho mais amarelada do que o esmalte. Então a partir do momento que aparece isso aqui, ó, você vê nesse caso aqui, ó, em todos os dentes, ó paciente pode ter sim uma sensibilidade dentinária e tem que ser tratada. Às vezes não adianta nem só tratar aqui essa região, tem que colocar um aparelho para equilibrar essa mordida, para evitar com que essa região aqui, ó, fique conforme vai passando o tempo, aumente cada vez mais essa aqui, tá? E também vem em relação à escovação nesse né? paciente, é, explicar direitinho como tem que fazer, como tem que escovar, tá? Para poder não, não piorar isso aqui. Ao longo do tempo.